E caros participantes da 5 Escola de Arqueometria e 2 Congresso Bienal do Antecip. Hoje faremos um tour pela obra de Fulvio Penacchi. Penacchi foi um pintor italiano que viveu grande parte de sua vida em São Paulo, destacando-se pelos inúmeros afrescos que produziu. E deixo aqui uma certeza: vocês vão se apaixonar pela obra deste grande artista. Antes de entrarmos no mundo de Penac, vamos começar definindo o que é um afresco. Afresco é uma técnica de pintura feita em argamassa úmida, com pigmentos misturados na água. A técnica do afresco é com base na propriedade da cal, junto com areia, água e pigmentos aplicados em um suporte, como uma parede, formando uma estrutura estável e impermeável, que é uma característica-chave do bom fresco. A pintura fixa-se ao suporte por coesão, integrando-se à argamassa depois que seca. Na pintura fresco ocorre o processo de carbonatação, que consiste na evaporação da água do hidróxido de cálcio constituinte da argamassa ainda úmida, e na combinação do óxido de cálcio remanescente com o dióxido de carbono presente no ar, formando carbonato de cálcio. Após a secagem, origina uma estrutura cristalina, resistente e impermeável. Fulvio Penacchi Nasceu em 1905 em Pianati, província de Lucca, Itália. É descendente de uma família católica e recebe sólida educação religiosa. Frequentou o Instituto Real de Belas Artes em Lucca, de 1924 a 1927. E estudou pintura mural à têmpera, realizando algumas pinturas em residências de familiares. Em 1929, vem para o Brasil. Penac teve grande importância para a história da arte em São Paulo e participou com destaque do Grupo Santa Helena, ao lado de Rebolo, Alto Bonadei, Alfredo Volpe, Clóvis Graciano, entre outros. O Grupo Santa Helena era uma associação de classe dedicada à investigação e desenvolvimento de técnicas artísticas, na década de 1930. A técnica de pintura fresco não fez parte de sua formação, mas desenvolveu-a de maneira própria. Produziu pintura mural religiosa e profana e também cenas toscanas. Em 1946, Casou-se com Dona Filomena Maria da Brandolini Matarazzo e tiveram oito filhos. A residência do casal foi toda projetada e construída por Penac. Os afrescos, os móveis, os azulejos pintados e os objetos de cerâmica. E ali também foi o último ateliê do artista. Em 1973, é realizado um documentário sobre sua vida e obra, e o MASP realiza uma grande mostra retrospectiva. A partir da década de 1950, Penac passa a se dedicar mais tanto à pintura mural quanto à cerâmica, realizando muitas vias cruzes, Santa ceias, e outros temas. Muitas igrejas, locais públicos e privados receberam decorações murais em afrescos de autoria de Penac. Vamos citar alguns exemplos e detalhar quatro obras na cidade de São Paulo. Hotel Toriba, Campos do Jordão, interior do estado de São Paulo. Lá temos afrescos com temas folclóricos brasileiros, realizados em 1943. São 60 metros lineares de afrescos que decoram o bar, a sala de café e chá, o restaurante e o salão da lareira. O tema foi extraído do cancioneiro popular brasileiro, de autoria de Angelino de Oliveira e Luiz Peixoto, Igreja Matriz de São José, em Ribeirão Pires, também interior do estado de São Paulo. Foram realizados dois afrescos, em 1951, na parede que envolve o altar-mor da igreja. A esquerda representa a Natividade do Senhor e a direita, Fuga para o Egito. Os próximos exemplos foram expostos na exposição. Penac 100 anos, na Pinacoteca do Estado, realizada no período de 13 de maio a 25 de junho de 2006, sob a curadoria de Tadeu Chiarelli. Este afresco é a aldeia, de 1947. Anunciação, 1948 Anunciação, 1952 Natividade, Carnaval 1952 e Soltando o Balão 1952. Vamos agora detalhar quatro de suas obras e apresentar os resultados arqueométricos já produzidos sobre elas. A construção do Hospital das Clínicas iniciou-se em 1938 e foi inaugurada em 1944. Os afrescos foram realizados em 1947. A análise dos afrescos da Capela do Hospital das Clínicas foi um trabalho desenvolvido no âmbito de um projeto FAPESP. O projeto foi efetuado em conjunto com o CPC Centro de Preservação Cultural da USP, com a arquiteta Regina Tirello, hoje docente da Unicamp, representando assim uma interação de cientistas da área de ciências exatas com cientistas da área de conservação e preservação de bens culturais. Interação esta cada vez mais importante para esta área de atividade. Vitor Brecheret, que havia feito as esculturas para a capela do Hospital das Clínicas, convida Penac a realizar os afrescos. Aqui vemos um estudo para a confecção do mural. Aqui temos outro estudo e este se aproxima mais das pinturas realizadas na, na capela. As obras em foco situam-se no último pavimento, que é o 11º andar, do bloco central do edifício principal do Hospital das Clínicas, hoje identificado como Instituto Central. Penac executou dois afrescos na parede do altar, Anunciação da Virgem e Ceia de Emaús. Estas obras foram tombadas nos níveis estadual e municipal. Os afrescos foram visitados em diversas ocasiões, visando o reconhecimento das técnicas artísticas de Penac, o mapeamento das diferentes texturas existentes nos afrescos, a análise do estado geral de conservação da obra e a coleta de amostras, para posteriores análises arqueométricas. Foi realizado o registro fotográfico dos afrescos com luz normal, com luz rasante e com radiação ultravioleta. O mapeamento dos afrescos revelou diferentes texturas, variando de rugosa a lisa. No afresco Anunciação da Virgem, a cor verde é a textura rugosa, tipo afresco. A cor alaranjada é a textura lisa. Cor cinza é a textura lisa mais espessa, Cores branca e rosa são intermediária destas texturas. No afresco ceia de Emaús, as linhas vermelhas são fissuras. A cor branca é a textura rugosa, tipo afresco, Cor marrom é a textura lisa. Cor amarela é a textura lisa mais espessa. Cor azul é é onde a argamassa está aflorando, e a cor lilás são as partes manchadas e aveludadas. Exame em estéreo-microscópio em microfragmentos, apontou uma argamassa com agregados angulosos a bastante angulosos de quartzo. Predominam grãos de quartzo em cores, mas também foram observados grãos leitosos, alaranjados e avermelhados. Junto aos agregados, foram identificados também muscovita e turmalina. No geral, a argamassa é fina e trincada, podendo aparecer fissuras, afraturas e vazios arredondados. Algumas porções são bastante porosas, com agregados pulverulentos e com presença de sais solúveis, esta porosidade está relacionada ao estado de deterioração do afresco, observando-se eflorescência e sub-eflorescência, sendo que nesta última, o processo instala-se sob a camada pictórica. Assim, nas obras do Hospital das Clínicas, observam-se duas texturas bem distintas, exemplificadas aqui. A primeira apresenta trechos de massa pigmentada, de aspecto bastante granuloso, com agregados visíveis. A cor espalha-se nos interstícios dos grãos, sem formar camada aparente, como que aplicada enquanto a massa ainda estivesse úmida. Neste caso, tem o processo completo de carbonatação. Nestes trechos, observa-se agregados e aglomerantes sem formação de camadas. E os pigmentos estão perfeitamente englobados no reboco final da obra. É o vero fresco. Aqui nós temos diferentes metalizações da amostra e a imagem completa deste fragmento de textura rugosa obtida via Microscópio Eletrônico de Varredura e mais um exemplo da textura tipo 1, mais rugosa. A segunda textura constitui um material colorido espesso. Distribui-se em grandes trechos, encobrindo completamente a texturização da argamassa subjacente. Em algumas partes nesta textura, aparecem superfícies bem lisas, com aplicação de massa e o tinta homogênea, formando uma camada de textura fina. Nestas partes observa-se a existência de duas finas camadas, com composição química semelhante, com nítida interface, sugerindo que a aplicação da segunda camada ocorreu após a secagem completa da primeira camada. Nota-se ainda um finíssimo extrato de cal, sem agregados, que pode corresponder a um particular modo de aplicação da cor. A camada mais interior parece ter grãos de quartos maiores que a camada mais superficial. Quando há a separação da camada pictórica e da argamassa subjacente, nessa interface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 calcita. Aqui nós temos as imagens de elétrons secundários e retroespalhados deste fragmento. E mais um exemplo da textura 2. No afresco Anunciação da Virgem, ocorre eflorescência e ela está sobre a superfície da parte pintada. A eflorescência é observada não só nos afrescos, como também na parede lisa da capela, próximo à obra Anunciação da Virgem. No afresco Ceia de Emmaus, a eflorescência concentra-se entre o extrato pictórico e a camada subjacente, o que provoca maior dano ao afresco, caracterizando um avançado estado de deterioração. Nesta obra, notam-se também outros fenômenos, principalmente nas partes pigmentadas em preto e marrom. Nestas, observa-se biodeterioração, que pode ser relacionada a materiais utilizados em antigos restauros, incompatíveis com a obra original. As análises de difração de raio-x MEV, e meve da fluorescência apontaram epsomita e gipsita, com predomínio da epsomita no afresco e da gipsita na parede. A difratometria de raio-x identificou quartzo, calcita, epsomita, microclínio, microclínio e mica na argamassa. Nos agregados com inflorescência, foram identificados os mesmos minerais, com exceção do microclínio magnesita foi detectada em uma única análise, gipsita e epsomita também foram identificados na parede da capela. Como não foram identificados picos de cal e cal hidratada, é indicativo que a cal da argamassa foi totalmente carbonatada. Análises de MEV nas eflorescências indicaram sulfato de magnésio, sulfato de cálcio e sulfato de cálcio e magnésio. Confrontadas com as análises de difração de raio-x, pode-se afirmar que se trata de epsomita e gipsita. Também foram identificados pequenos pontos de pigmentos, bário, ferro e chumbo. O principal aditivo usado por Penac em seus afrescos foi o gesso, como um agente nivelante. A presença de enxofre nas obras está relacionada com a camada pictórica, como demonstrada pelas análises de MEV. Penac, deliberadamente, utilizou o gesso como um recurso artístico, para dar uma textura diferente em algumas partes da obra. Como observado, na textura 2, nas superfícies mais lisas. A princípio, a mica não deveria estar presente nos agregados, já que pode reduzir a aderência do revestimento à base, mas foi usada por Penac propositadamente para conferir brilho à obra. Esta técnica também foi utilizada por outros afresquistas, como por exemplo, o pintor brasileiro Carlos Magano na obra A Marcha do Conhecimento Humano, na Faculdade de Educação da USP. Por questões construtivas do Hospital das Clínicas, existe um vão entre a parede externa do edifício e a parte do suporte do afresco. Justamente onde há o vazio, o afresco ceia de Emaús não apresenta nenhum sinal de umidade. A parte direita do afresco, foi protegida não só da umidade oriunda do exterior, como foi preservada das flutuações de temperatura, funcionando como um isolante, não se observando a ocorrência de deteriorações nem de fluorescências nesta parte. De maneira geral, a eflorescência observada no afresco Anunciação da Virgem causa um dano estético, mas no afresco Ceia de Maus está comprometendo a integridade da obra. Nos trabalhos executados no Hospital das Clínicas, Penac utilizou não só a técnica do afresco, como também utilizou a técnica mista, denominada mesofresco. Esta técnica consiste em deixar a argamassa secar até que esteja firme, antes da aplicação da pintura. Para garantir melhor penetração da superfície seca, os pigmentos são misturados em água de cal para melhor aderência. Em alguns trechos foi usada pintura seca, uma vez que foi retirado um extrato uma a película pictórica sem a presença de argamassa. Chamamos a atenção que alguns autores não aconselham o uso do termo mesofresco, argumentando referir-se não a uma técnica, mas sim a uma mistura de técnicas para obtenção de texturas e efeitos específicos, não possíveis com a técnica do afresco, usando a própria cal como aglutinante, de maneira que os pigmentos nessa água de cal não se fixarão por coesão na superfície pictórica original, e sim formarão uma nova camada sobre essa superfície, a maneira da pintura ser. Podemos considerar os afrescos da Igreja Nossa Senhora da Paz em São Paulo, na Rua do Blicério, na Baixada do Glicério? como a obra-prima de Penac, onde se vê a perfeita harmonia da arquitetura, pintura, mobiliário e escultura. A criação, o projeto e construção da igreja vinculam-se à história da Pia Sociedade dos Missionários de São Carlos Borromeu, Ordem Carlista, conhecida por Scalabrinianos em 1938, a família dos condes Penteado doa um terreno de 9 mil metros quadrados. Giuseppe Sacchetti e Leopoldo Petini apresentaram projetos para a construção da igreja, mas não foram aceitos. E em 1939 é aprovado o projeto de Penac e Petini. Muitas maquetes em gesso, foram produzidas por PENAC do projeto arquitetônico e decorativo da igreja. Aqui temos a maquete da Capela Mor, e à direita foi o estudo seguido para a realização do afresco. Também foi confeccionada maquete em argila. Este projeto da porta de entrada à direita não foi realizado. Em 1940, tem início a construção da igreja Nossa Senhora da Paz, que foi supervisionada por Penac. Em 1943, todas as etapas da construção do edifício do convento se concluem. O conjunto é tombado pelo Condefat, órgão de preservação estadual. Penac fez vários estudos para as pinturas que seriam feitas na igreja. Penac desenhava suas pinturas em papel em tamanho real, para transpor para a parede. Este é o desenho-guia que Penac usou para fazer a pintura da Capela de Santo Antônio. Vemos aqui a nave central da igreja com o altar-mor ao fundo. As duas naves laterais possuem oito capelas. Há doze afrescos na igreja, distribuídos na capela mora, na capela do Santíssimo, na entrada da sacristia, nas capelas laterais e na parede da entrada. E há oito afrescos no convento. No afresco da capela mora, ao Cristo crucificado ao centro, com 6 metros de altura, e as cenas, o nascimento da Virgem à esquerda e a natividade do Senhor à direita. Na parede interna da entrada temos o juízo final, na parte superior o divino juiz e seus apóstolos, no lado esquerdo os bem-aventurados e no lado direito os condenados. Na capela do Santíssimo Sacramento há dois afrescos, à esquerda, Ceia de Maús, e à direita, o Bom Pastor. O afresco Anunciação foi pintado na parede externa da sacristia. As capelas laterais são divididas pela imagem de seu santo temático. E são obras do escultor Galileu Emendable. Possui um afresco com duas cenas. Esse padrão é mantido em todas as capelas. Esta é a capela dedicada a São Francisco. Capela dedicada a Santa Rita de Cássia. Capela dedicada a São João Batista capela dedicada a Santa Catarina de Siena. Capela dedicada a São José. Capela dedicada a São Carlos Borromeu. Capela de Santo Antônio de Padua. Com a inauguração do convento, em fevereiro de 1947, Penac realiza novos afrescos. No refeitório, pintou A Última Ceia. O afresco a chegada de Monsenhor Scalabrini foi pintado no apartamento originalmente reservado às visitas. Nos quartos, pintou Os Cinco Mistérios Gozosos. Aqui à esquerda, Anunciação a Maria, e à direita, Visitação de Nossa Senhora a Sua Prima Isabel. À esquerda, Nascimento de Jesus. E à direita, Apresentação do Menino Jesus no templo. E o quinto mistério gozoso à esquerda, Perda e encontro do Menino Jesus no templo. E o primeiro mistério doloroso à direita, a Agonia de Jesus no Horto. Os afrescos da Igreja e Convento Nossa Senhora da Paz foram analisados com fotografia com luz visível fotografia com radiação ultravioleta, fotografia com luz rasante, fluorescência de raio-x portátil e microscopia eletrônica de varredura. Este trabalho foi executado pela conservadora e pesquisadora de obras de arte Elizabeth Cagelho, em colaboração com o Instituto de Física e o Instituto de Geosciências da USP. A técnica de imageamento multiespectral consiste em adquirir imagens do objeto a partir de diferentes comprimentos de onda eletromagnéticas, como a luz visível, infravermelho, ultravioleta, entre outras. Essas técnicas são usadas para estudar camadas pictóricas de superfícies visíveis e subjacentes imperceptíveis a olho nu. Consequentemente, é possível avaliar as peculiaridades técnico artísticas dos pintores, composições estilísticas, condições de conservação, as análises de cores e pigmentos, revelação de arrependimento do artista e restauros anteriores. Aqui temos fotografia com luz visível para detalhamento técnico. A radiação ultravioleta de comprimento de onda longo permite visualizar informações superficiais da camada pictórica, detectando vernizes, materiais agregados, pigmentos e áreas retocadas novas ou antigas. A técnica com luz casante Auxilia a evidenciar diversas alterações, tais como texturas da superfície, pinceladas, deformações do suporte, incisões, entre outras. Outro exemplo com luz rasante sobressaindo texturas mais lisas e mais rugosas. Mais um exemplo com luz rasante e a distinção. De diferentes texturas e as incisões. Aqui temos o resultado da análise com fluorescência de raio-x portátil na parte vermelha da pintura, sobressaindo-se o pico de ferro, indicando a presença do pigmento vermelho ocre. Os elementos bário e enxofre podem atestar o uso do pigmento branco de bário. A presença de cálcio deve-se principalmente à adição de cal, componente imprescindível na argamassa do afresco, que em contato com o CO2 da atmosfera passa pelo processo de carbonatação, transformando-se em carbonato de cálcio. Aqui temos análise na parte de cor verde do afresco, detectando o cromo, indicando o uso do pigmento, óxido de cromo. Os dados de fluorescência de raio-x sobre os pigmentos são corroborados com os resultados obtidos com microscópio eletrônico de barredura. Aqui, neste microfragmento de cor verde, foi detectado cromo. Adicionalmente, observam-se também os picos de enxofre e cálcio, tratando-se de gesso. Esse material era adicionado por Penac quando ele queria dar um acabamento mais liso na superfície, como já vimos nos afrescos do Hospital das Clínicas. Aqui um exemplo de pintura de cor rosa e vemos a presença de ferro. Notem o mapeamento dos elementos enxofre, cálcio e ferro nas imagens inferiores, indicando Alta porcentagem de enxofre e cálcio e apenas presença de ferro. Neste outro, um microfragmento de cor rosa, temos uma maior quantidade de ferro. A análise da pintura de cor azul indicou um pigmento com os elementos sódio, alumínio, silício, enxofre e cálcio tratando-se do azul ultramarino. E neste caso, temos apenas a presença do gesso, como indica o mapeamento dos elementos enxofre e cálcio, e a ausência de elementos cromóforos. Quanto à técnica executiva de PENAC, temos à direita um microfragmento do afresco em corte estratigráfico. Como já discutido nos afrescos do Hospital das Clínicas, esta seria a textura lisa, com formação de camadas e a camada superficial é rica em gesso. Esta análise é um fragmento da superfície lisa do afresco juízo final. Vamos tratar agora do afresco que se localizava na antiga sede do Banco Auxiliar de São Paulo que se localizava na Avenida Duque de Caxias, no centro de São Paulo. Este afresco foi estudado na dissertação de mestrado de Patrícia Magon, defendida no Instituto de Geociências da USP. Foi encomendado a PENAC um painel para a antiga sede do Banco Auxiliar de São Paulo. Aqui vemos estudos para a confecção do afresco. Assim, foi confeccionado em 1954 o afresco Alegoria ao Desenvolvimento Industrial Paulista. Posteriormente, a agência bancária tornou-se uma loja de peças para automóveis. Em 2009, houve um incêndio na loja, danificando o afresco parcialmente, e ele foi removido e hoje está aguardando restauração. Com o uso de petrografia, microscópio eletrônico de varredura e fluorescência de raio-x em três fragmentos, foi possível estabelecer a estratigrafia, as texturas e a mineralogia do mural. Aqui nós temos a amostra 1. Em corte estratigráfico, nós temos fotomicrografia com nicóis cruzados. Imagem do MEV com mapeamento de cálcio. Imagem a partir de estéreo microscópio. Observem as minúsculas partículas de cobalto. Fotomicrografia com nicóis paralelos. Imagem do MEV com mapeamento de cobalto e alumínio. A amostra 1 é composta por uma camada de argamassa pigmentada, constituída por carbonato de cálcio ou seja, calcita. O pigmento é o azul de cobalto, usado em afrescos desde o começo do século XIX. Devido à baixa porcentagem do pigmento, não se nota a cor azul. Na realidade, o pigmento que predomina é a barita, que dá a cor branca. A presença de bário e cobalto foi corroborada por análise de fluorescência de raio-x. A amostra 2 tem cor rosa. Em corte estratigráfico, nós temos imagem a partir de estéreo microscópio, fotomicrografia com nicóis paralelos, imagem do MEG com mapeamento de cálcio, mapeamento de ferro e mapeamento de titânio. Notem o enriquecimento de ferro e titânio na camada pictórica. A camada 2 é composta por duas camadas, argamassa e água de cal pigmentada, ambas constituídas por carbonato de cálcio. Observe o um enriquecimento de cálcio na interface das camadas, indicando avançado estado de carbonatação da argamassa quando a água de cal pigmentada foi aplicada. Os pigmentos são vermelho ocre, e branco de titânio resultando na cor rosa. A amostra 3 tem cor cinza. Em corte estratigráfico nós temos imagem a partir de estéreo-microscópio, fotomicrografia com unicóis paralelos e imagem do MEV. A amostra 3 é composta por três camadas, argamassa, água de K1, e água de cal 2. Vamos dar um zoom para visualizar melhor as camadas de água de cal. As camadas de argamassa e água de cal 1 um são constituídas por carbonato de cálcio. A camada de água de cal 2 é constituída por carbonato de magnésio. Nas duas primeiras imagens é possível observar o estado avançado de carbonatação que a argamassa apresentava quando a água de cal 1 foi aplicada, evidenciado pelo enriquecimento de cálcio entre elas. A interface entre as camadas de água de cal evidencia que a água de cal 1 não havia iniciado seu processo de carbonatação no momento em que a água de cal 2 foi aplicada, à medida que ela penetra alguns micrômetros na superfície da água de Cal 1. Foi coletada a amostra na parte inferior do afresco, anterior ao incêndio. Foram observados esporos, radiolárias e possíveis vegetais. Das três amostras estudadas, apenas a amostra 3 parece ter sido afetada pelo incêndio, temperaturas acima de 500 graus Celsius levam ao escurecimento do carbonato de magnésio para uma cor cinza, e a superfície desta amostra apresenta diferentes tons de cinza. Os resultados obtidos no afresco Alegoria ao Desenvolvimento Industrial Paulista indicam que a técnica e os materiais utilizados são similares aos do afresco do Hospital das Clínicas. E vamos para o nosso último exemplo, a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, que fica na Rua Três Rios, no bairro Bom Retiro, em São Paulo. Penac realizou o afresco Crucificação, em 1959, nesta igreja. Este afresco apresenta rachaduras e muitas lacunas de pequeno porte, com a argamassa aflorando. Em fotografia de luz rasante, as incisões feitas pelo artista ficam bem evidentes, bem como texturas mais rugosa, o vero fresco e texturas mais lisas. Com radiação ultravioleta, as lacunas ficam mais perceptíveis, evidenciadas pelos diversos pontos brancos. Na década de 1980, Penac participou de inúmeras exposições individuais e coletivas. Fulvio Penac faleceu em 1992, completando 63 anos de trabalho artístico. Além das telas, dos desenhos e das cerâmicas, foi um artista renomadamente dedicado às pinturas murais, primeiro a e posteriormente a Fresco. Sem dúvida, foi um fresquista ímpar.